Hum, começou mostrar São maurício Mococa, eu vou mostrar pra vocês um cascaeiro aqui na estrada eu parei a caminhonete aqui para dar uma olhada aqui ver se eu acho alguma coisinha boa aqui Aí tem cascai também demais daqui que aqui vem lá do porto ele joga na estrada aqui então fica esparramado tem muito quarto muito fácil, tem muita pedra vamos ver se tem algumas coisas aqui, mais ou menos quartos Cheio de terra quartos de comer. ver se nós achamos Mais alguma coisinha bom aqui Eu acabei de fazer um filme Lá na lá no Porto Lá na, no Monte Cascai Eu parei para dar uma olhada aqui na estrada Aí tá eu meu amigo Edson Aqui que está fazendo o filminho Outro quartzo fumê. Também é um quarto bonito. Vamos lá, aqui. Ó. Tem um mapa pro lado do sol aqui, porque senão nem dá para ver. Olha, um quartzo fumê. Eu acho que eu vou levar ele. se nós gostamos Um outro quartozinho. Também é bom. ver se nós gostamos mais uma coisa boa aqui. Outro quartozinho. Fumê. Também é bom. Tem até um pouco de transparência dá até para tirar uma ponta para lapidação quartzo goiaba também bonitinho outro quarto branco também dá até para lapidar também tá então uma boa parte dele limpa vamos ver mais jaspe vermelho Está pegando bem nessa pedra, bem perto, não, você está muito longe, esse é um jaspe vermelho, quartz, branco, vou ver se eu acho mais algum aqui, jaspe, tem muito jaspe, cada cavalo de pedra, então, vamos ver tem mais aqui. De repente, nós achamos uma palinha, quarto comer também, outro quarto. Outro jaspe, então eu quero dar uma filmada. Essas pedras de perto, pra vocês terem uma ideia dessas pedras. Então eu vou filmar ela bem de pertinho. É pra vocês verem como é que é esses cascaeiros nossos aqui. Cascaeiros aqui tem uns cascaeiros bons. São umas pedras boas. Essa aqui é uma leira que tá na estrada. É muito interessante. Então tem muita pedra, tem ônibus, tem a, tem a gata, são as dela Então é muita pedrinha. vamos filmando aqui para vocês verem Bem mais de pertinho. Hein? Vocês já tem uma ideia cair isso aqui vem tudo do porto porto ali é onde eu tira areia sai toda essa cascaeira aqui então e aqui joga na estrada onde passa os, passa os caminhão aqui que puxa areia Tem pedra demais pedra que não acaba mais pedra ferro jaspe é o que mais tem são da mãe de um quarto corte é muita pedra Também é outro Josp, uma água. Bom, vou encerrar esse vídeo. Pessoal, que puder, aí dá um link aí para mim inscreva no meu canal o que eu puder inscrever no canal de pessoal também já vou escrevendo também dá uma forcinha aí para mim mais um muito obrigado uma boa tarde